Oi, cara de boi Desculpa gente, é que desenhando demora um pouquinho mais <risos> Ainda mais quando estamos desenhando corações, né? Mas o desenho é meu, eu desenho quantos corações eu quiser Gente, eu tô há muito tempo criando coragem pra gravar esse vídeo pra vocês E eu acho que agora é a hora pra contar pra vocês um pouquinho da minha história E mostrar também as minhas grandes habilidades como desenhista Só que não essa bola redonda aí com olho boca de palitinho sou eu. E vocês me conhecem como Kim, mas esse é só um apelido porque meu nome é Kimberly. Kimberly. Ao contrário do que muita gente pensa, eu nasci no interior do Mato Grosso do Sul, em 1992, em uma cidade chamada Aquidauana. Meus pais não tinham planejado em nada a minha chegada. Nem sabe como é que é. Tem pais que planejam, mas os meus não. E aí eles não sabiam, não faziam ideia do que fazer. Também dá para entender, né? A minha mãe tinha 16 anos, então era tipo uma criança grávida de outra criança. Meus pais acabaram se Antes mesmo de casar acabaram rompendo qualquer tipo de relações Que eles tinham A não ser essa filha pentelha que nasceu né Daí não tinha como fugir E aí como ninguém tinha dinheiro, condições ou paciência pra ficar comigo né? Foi aquela loucura Cronologicamente minha mãe tentou ficar comigo por uns meses Mas aí não teve dinheiro mesmo E aí ela me deixou na casa da minha avó que me entregou pro meu pai Que me devolveu pra minha avó que mandou de volta pro meu pai Foi aquela loucura Eu Fiquei na casa de tia, dos amigos, conhecido e etc todo mundo que, que tivesse paciência comigo E que me aguentasse Com 7 anos de idade minha mãe conheceu o meu autor o padrasto, que se tivesse meu sangue A propósito não seria tão parecido comigo No jeito de ser, né? Nós dois somos ranzinza Mal humorado Mas <risos> temos um coração gigantesco Menos a parte de organização, né? Porque ele é super organizado e eu sou extremamente bagunceira Mas a gente desenha mal igual, né? Nessa época eu ainda morava com meu pai Mas aí depois de um tempo eles conseguiram juntar um dinheirinho Do trabalho deles, pegaram todo o dinheiro que tinham E foram lá pro Mato Grosso Sul e me buscaram E aí eu vim morar em Curitiba pela primeira vez nossa, morar em Curitiba mudou minha vida. Eu conheci o que era cidade grande, de verdade, né? Bom. Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro Mas já é maior do que onde eu morava Eu pude conhecer também as possibilidades Que a cidade grande nos ofereciam, Como fast food, refrigerante, salgadinho, comida gordice. óbvio que eu engordei alguns quilinhos E virei uma criança bolotinha Morávamos em um terreno bem engraçado Porque tinham cinco casinhas bem pequenininhas Que eram praticamente de uma peça ou duas no máximo E eram cinco famílias que moravam lá Cada um tinha o seu espacinho E o nosso era o menorzinho que ficava embaixo da casa maior Bem embaixo de uma escada E essa é a planta da minha casa era um quadradinho bem pequeno, nele cabia uma cama de casal. Não era das queen size não, era das menorzinhas, tá? Aí no meio do quarto a gente tinha um guarda roupa que ele servia como parede pra dividir o quarto da minha mãe e a cozinha. Na parte da cozinha tinha uma geladeirinha, uma pia, um fogãozinho, bonitinho, charmosinho, minha mãe era muito organizada e tudo era muito limpinho, muito lindinho. Tinha também uma mesinha bem pequenininha com cadeirinhas. E aí tinha a escada que subia pro sobrado da minha avó, Drasta. Sei lá, bisavó Drasta. Debaixo da escada tinha uma caminha bem pequenininha que meu padrasto e meu avô fizeram, sob medida pra encaixar na naquele espacinho. E, gente, aquele foi um dos melhores lugares que eu já morei na minha vida. Eu não sei dizer o certo quê, mas aquele espaço embaixo da escada era meu mundo particular. E nesse momento você deve estar pensando onde é que fazíamos xixi tomávamos banho, né? Então, no meio do terreno tinha um banheiro que era usado por todas as famílias. E o negócio até que funcionava, tá? Não tem reclamação não, por incrível que pareça. E eu era muito feliz naquele lugar porque o meu padrasto trabalhava em uma empresa que eu não sei dizer o certo onde que era, mas ela dava facilidade pra ele trazer várias coisinhas de papelaria pra mim. Então eu ganhava tinta, lápis de corpo, estésia, cadê. De desenho, um monte de livro que ensinava a fazer, um monte de dobraduras, de ocorações, DIYs que a gente conhece hoje, né? Isso era o que eu mais gostava de fazer. Eu passava a maior parte do tempo desenhando, pintando, dobrando, recortando, costurando, roupinho minha boneca, porque era só isso mesmo. Porque brincar de boneca que era bom, eu não brincava muito, não. Quando eu era criança, eu sempre acreditei que um dia eu ia ser famosa, ia ser conhecida por alguma coisa que eu fizesse. E aí teve uma época que eu queria ser estilista, porque eu gostava muito de desenhar. É, eu perdi totalmente a prática agora, como vocês podem perceber. Eu cheguei à minha mãe e falei, mãe, posso ser uma estilista famosa? E ela não botou muita fé, não, até porque a faculdade. Ser difícil, não ia ter aqui no Curitiba e ela falou, não. eu acabei desistindo disso, nunca mais pensei nessa ideia. Mas quando era uma boa aluna, eu tirava notas boas e etc. Nunca reprovei, mas eu era meio bagunceirinha, meio louca, atrapalhada e ninguém tinha paciência comigo. ninguém tem paciência comigo de idade eu briguei com a minha mãe. Foi uma briga besta porque eu não tinha estendido roupa no varal. E sabe como é que criança e adolescente é, né? Fala as coisas sem pensar. E eu joguei aquela frase que toda criança fala que vocês não devem falar pros pais de vocês, que é... Ai, mãe, eu te odeio! Ai, quero voltar a morar na casa do meu pai! Eu falei aquilo só na de estresse, só que minha mãe levou a sério, ligou pro meu pai e me mandou de volta pro Mato Grosso do Sul e eu fiquei eu tava brincando, pois é, pra vocês aprenderem a não falar o que não deve pra mãe de vocês né? Beleza, eu fui morar no Mato Grosso do Sul até que era bacaninha no começo era totalmente diferente do que morar com a minha mãe em Curitiba, mas era legal e tudo morávamos eu, meu pai e a minha madrasta e tudo estava levemente indo bem até que minha madrasta engravidou do meu primeiro irmão eu não sei o que aconteceu, que a nossa relação começou a ficar muito confusa, a gente começou a brigar demais, algumas mulheres quando têm filhos elas ficam um pouco mais estressadas e tudo mais a gente começou a brigar muito, nossa relação não deu mais certo eu voltei pra Curitiba de novo, morar com com minha mãe e com meu padrasto Ah, eu cheguei em Curitiba Vivi minha vida, né Cheguei com 12 anos lá Cresci Virei uma menina retraída Quieta Tímida Bom, só com os estranhos E em casa Porque com os meus amigos Ixi, eu era maluca. <risos> sempre foi muito difícil pra mim fazer amizades e manter elas, porque eu trocava muito de escola cada ano eu ficava numa escola, mas os amigos que eu fiz no ensino médio foram muito parças e somos amigos até hoje, graças a Deus foi de beaca, né, terminei o ensino médio eu já não acreditava mais naquelas loucuras de fama, grana, etc, eu queria mesmo era me formar como professora de história arrumar um emprego de escola pública e já era, né, ser feliz, ter a minha pinca de aluninho tudo falando, professora, professora e daí eu tentei o vestibular na Federal do Paraná passei na primeira fase, mas a segunda fase eu não passei Pois é Como aqui na Federal do Paraná Só tem vestibular uma vez por ano Lá fui eu de volta para o Mato Grosso do Sul Tentar entrar na Federal do Mato Grosso do Sul Porque lá tinha vestibular no meio do ano ah! Lá eu consegui passar na faculdade de filosofia Que não era história como eu tinha tentado aqui no Paraná Mas também eu ia ficar a vida inteira com professora de escola pública E ia ser a mesma coisa, né? Só que esse ano que eu passei morando sozinha no Mato Grosso do Sul Foi o ano mais difícil da minha vida Eu morava na casa de amigos, na casa de, de favor, em república, tudo que era lugar Eu não tinha nenhum lugar certo pra morar Eu não consegui nenhum emprego nesse um ano inteiro Eu só consegui alguns freelancers, assim, entregando panfleto na faculdade e A gente não tinha dinheiro pra nada, nem eu, nem meus colegas de casa, então a gente acabou passando fome A gente tinha que comer trigo com água era uma parada bem sinistra. Aí eu tentei, né, dar meus pulos, tentei aprender a costurar, tentei vender artesanato no centro, só que daí não deu dinheiro nenhum, né? Porque todo mundo achava meio caro. Eu conseguia vender um brinco por dia, que não pagava nem a passagem do ônibus pra voltar pra casa e eu acabei desistindo. Nessa época, um amigo meu me mostrou o primeiro canal do YouTube que eu conheci, que era do Felipe Neto. E ele ficava lá na telinha falando mal de todo mundo, e eu achava isso mal engraçado. Na verdade, eu achava aquilo incrível. E naquela época eu até pensei, poxa, eu podia fazer isso daí, né? Seria bem legal. Mas aí eu era tão burro que eu pensei, ah, eu não posso fazer isso. Porque eu não tenho desenvoltura, eu não tenho equipamento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho câmera, eu não sou formado em teatro, porque sim, eu acreditava que pra você abrir um canal no YouTube você tinha que ser formado em teatro, que você tinha que mandar um currículo pro YouTube, etc. E aí eu acabei me afundando em tanto não posso, não consigo, não dá, não vou e desisti dessa ideia e não pensei mais nisso por um bom tempo. Me afundei numa pequena depressão porque nada estava dando certo e resolvi voltar pra Curitiba de novo. Logo na primeira semana eu já consegui um emprego como caixa e uma ótica aí tava sendo ótimo. E alguns meses depois a minha chefe me apresentou pra um cara muito bacana, cavalheiro, maravilhoso, coisa fofa, que faltou braço pra mim aí. Então ele ficou com um braço gigante, mas não é a vida real, tá? Não teve como. A gente casou de véu e grinalda, de vestido lindo com uma calda enorme, no dia 4 de abril de 2014, felizes e faceiros. Calma aí, calma aí. Guarda um pouquinho, deixa eu fazer um ajustezinho em mim aqui, mas bem pequenininho. Agora sim. E aí, as coisas começaram a dar certo Só que como eu já tinha vivido muita coisa nessa vida Eu decidi que eu nunca mais ia voltar a passar fome Nunca mais ia voltar à necessidade Então eu ia aprender a fazer minhas próprias coisas E eu me formei em cabeleireira e maquiadora Só que, né, a gente se forma, tudo lindo Só que os clientes, os clientes não vêm, né Os clientes têm que conhecer a gente de alguma maneira Nessa época eu descobri o YouTube com outros tipos de YouTubers Que eram as blogueiras de beleza, de moda E eu falei, olha só, seria bem bacana E eu quase desisti de novo Só que dessa vez eu não estava sozinha Eu tinha o meu super maridão e ele foi a pessoa que acreditou em mim, que disse vai lá, que me apoiou, que me ajudou. Então duas semanas depois de decidir criar o canal, eu sentei naquela mesa de casa, liguei a câmera e bem bem tímido, eu gravei o primeiro vídeo no dia 29 de julho de 2014 e com o tempo eu acabei largando o trabalho de maquiadora e cabeleireira e me dedicando só ao YouTube, olha só que loucura virar youtuber foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque antes eu era tímida eu era retraída, eu era medrosa, <risos> eu não sabia o que queria pra minha vida, eu tinha medo de sonhar as coisas, hoje eu já não tenho mais, hoje em dia o meu cabelo cresceu bastante, desde a época que eu comecei pra quem me acompanha desde o começo sabe, não veio ao caso também, mas é que eu quis desenhar o cabelo grande hoje eu sou mais confiante, menos tímida, mais maravilhosa e principalmente me sinto muito mais amada. Hoje o canal conta com mais de 2 milhões de inscritos eu aprendi o que que é amar essas pessoinhas todas mesmo, nunca tendo visto a maioria delas pessoalmente. É sempre eu aqui do lado da câmera e vocês aí do lado do computador, mas a gente tem um amor, uma sintonia enorme que não dá pra explicar. Além disso eu fiz amigos incríveis que eu quero que estejam comigo do meu lado pra sempre esse ano eu tive um batom com meu nome, um livro escrito por mim apareci na TV, pois é e eu mal posso imaginar o que, que 2017 pode trazer. Eu quero dedicar esse vídeo a todos vocês que me acompanharam que me deram força e me fizeram nunca desistir. E principalmente ao meu lindo esposinho Henrique que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. que tô do meu lado nas alegrias nas tristezas como prometemos no dia do casamento e tornou tudo isso possível que vai ficar louco comigo a hora que vê esse desenho que eu tô fazendo dele, mas tudo bem tenho busca admitir que ele está igualzinho Um beijo pra vocês. Tchau!